Meu deus, eu aceitei? Aceitei. Que susto. Aqui é a live do bem grão mestre? Mano, quanto é que falta aqui pra, o, pra upar, velho? Caralho, 140 pontos ainda, velho. Já fui melhor, velho. Já fui melhor, mano. Mas uma coisa é verdade. Quando eu falo que eu tô tryhard, é o dia que eu mais crio conteúdo, velho. Um dia eu vou conseguir falar que eu tô tryhard e manter minha live tryhard e jogar tryhard. Não tô evoluído pra isso ainda. Não tô evoluído pra jogar tryhard em stream ainda. É ideal que você use câmera só pra jogar bem? Sim, velho. Não tem como jogar bem câmera presa. Esse ano você arrumou o ombro na foto da Wright? Mano, esse ano eu lembrei. Na real, que eu sempre tento arrumar o ombro, só que ano, esse ano eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, mano, eu fiquei reto assim, eu falei, qual ombro tá torto? Fiquei parado na frente dele e falei, qual ombro tá torto? Ele falou, esquerdo. Aí eu fui dar uma levantadinha e deixei reto. Ó, oh, o cara só esqueceu de pedir pra eu tirar o capacete, mas os ombros tava retos pelo menos. Puta que eu pego aqui, hein, velho. Meu Deus, fiz e hangar. O jogo tá pegado, hein, mano O time dos caras tá bem chato Por tu só usa esse skin? Porque é da hora, mano world... F.A. não Não é não? Cara, skin, o um cara... Cara, é uma chuteira isso daqui Ou um Vans, mano? Ah, não é jogador, na verdade É hábito, né, velho? E tem um cartão no chapéu, velho que é isso na mão dele aqui? Eu não, nunca parei pra reparar nesse skin, velho É o apito? Apito e relógio Eita, aí começou legal Começou bem Começou? Opa Melhor impossível Nossa, o que do Grey? Vocês viram isso? Ah, Lazarento. Tem flash ainda? Vou pegar esse itemzinho aqui que dá um burstzinho no near game, velho. Legal. Pra completar a gasosa. Uma coisa que o não fiz, hein, mano. Isso aqui é foda, tá ligado? O forte que eu... tô lindo, né? Morri, morri, morri, família. F, press F, A gente tem ult Ele vai morrer pra Lili aí Não vê um <risos> Mas jump tipo, é bom pro TF não Bom pro Fizz Vou pedir pra esse game aqui, velho que é isso? O cara tá puto com o Rengar, tá? Caralho, porradão do Shen Tela ult, Bardinho Caprichada, vai De trivela hum. Meu Deus, o que, que ele. O que, que ele aprontou aqui, velho? Então. O <risos> que, que foi isso? Ei, você tem ult já? Vou pegar a mana, calmou aí Cara, de novo esse cara tá forte, tá todo cagado ele ali MATA! Cara, peguei a kill ainda, delícia Meu Deus, fudeu, fudeu, fudeu Ele não tá farmando esse jogo, tá ligado? Tô dois lives na frente dele já. Mana Que champion rápido, velho! Matei! Sabia que ia matar a porra! Mas que champion rápido, sapeca, velho! Iso? Um sabonete! Um tumeiro esse Tá fácil pra ninguém, meu queridão. A não tinha ult? Fudeu, velho, perdemos isso aqui A Zayah não tinha ult cara Puta que pariu, devia ter tancado pra ela Facilei, mano My bad, my bad Devia ter, ter tancado o bagulho da... O peixe do Fizz, velho Jurava que ele tinha ult O TF não tem mana, né, velho? TF é diferenciado. Nunca tem mana meu TF. O bardo trollou também, velho. Os dois caras eram pra estar tá morto ali, o Rengar e o A Leona. Morri. Ah, esse cara de Lilia, mano, chatão, é louco. Era bom, velho. Entregou o jogo, ainda bem, velho. Ainda bem, mano. Entregaram o game aqui, velho. Quem está dando base, amigo. Quem está dando base? Quem está dando base? Chain, chain! Agora seria morre. Caralho, dando essa porra. O Shen deu base pra dar TP depois. Desgraçado é um desgraçado. Não usei rio, não usei zona. Eu sou horrível também, velho. Tô jobado, tô jobado. Fazer o quê? Paciência. Agora eu tô forte. GG, GG Boa, Xenzão Jogou bem, meu comparsa Jogou bem Caralho, foi o garçom, né, cara? 20 assist Tá GG, pelo amor de Deus Então, quem vai chorar sou eu aqui, velho. Muita bola, time Seus maravilhosos Muito obrigado, muito obrigado Ó, oh, o cara tá streamando o Xinxa. Cara bom de Lilian, mano Cara bom, chatão